Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aqui em comigo, João Francisco e Mozinho, né? Tá Oi! Aqui. E gente, nós estamos aqui, ó, novamente na cozinha Para nós apresentar um novo produto que nós compramos aqui para a nossa casa O Top, galera, ó, está ali ainda Embalado, ó E vamos abrir aqui, mostrando para vocês Que Joana sempre estava querendo esse Top E ela vai apresentar aqui, que, ó, o sorrisão de felicidade já deixa aquele like para fortalecer o vídeo, gente. Se não for inscrito, se inscreva no canal e deixa muitos comentários aí. Quem já teve ou quem já tem, qualquer top. Não sei se é dessa essa mesma marca aqui, mas quem, é, quem tem, quem usa, pode deixar os comentários se vocês acham que é bom, se compensa, se não. E deixa a pergunta aqui para gente. Então vamos apresentar o produto, e né? Vamos abrir, abrir né? Vamos aqui, abrir né? a caixinha ali. Vamos começar. Vamos começar tirando o plástico de fora, né? Vamos lá, uhum. vamos abrir gente eu tô ansiosa pensa olha pra mim comprar esse top, eu pesquisei muito pesquisei muito, porque eu gosto de comprar as coisas e pesquisar sabe que tem gente que compra às vezes não é bom entendeu e por incrível que pareça eu comprei igual eu falei pra vocês no outro vídeo que hoje nós falamos né meu bem nós falamos que nós já tivemos o tanquinho, o tanquinho estragou a gente, nós temos a máquina Nós temos o forno elétrico E agora nós temos o top, né? porque é uma marca boa, gente Não tô querendo desfazer das outras marcas, não Mas essa aqui é uma marca muito boa Entendeu? Ela, ela tá me... Como é que eu posso dizer? Superou a nossa expectativa, né, É, mãe? entendeu? Hum. Não, não, não deixou na mão em nenhum momento Nenhum momento, todos os produtos Também, que entendeu? comprou é? da, da, da Mille, Foi até bom que quando ela vai abrindo aqui o pacote Eu vou mostrar para vocês aqui Os nossos equipamentos Aí galera, ó, só para você ver aqui, ó, nós já temos o forninho, né? Uhum. Que é da mule. Aqui, ó, tá aqui uhum. a mule, uhum. a lavadora, ó, mule, ou milha, né? Uhum. Muita gente fala, tá aí. E agora, o nosso coquetop, ó, vai, vamos tirando aqui a apresentação bonita aqui da capa, vem bem embalado. Uhum. Pera aí, rapidinho, pera aí, pera aí. E, ó, do lado. tem do lado aí, ó, bem embalado, aí, olha Aê. A gente, olha gente, que lindo, ó, Nossa, vamos... gente. olha, olha esse gente. vídeo de hoje, galera, nós estamos só apresentando aqui o produto, tirando Nossa, ele da caixa, tirando ele da caixa, viu, depois vamos fazer aí, de acordo com os comentários da galera, nós vamos apresentar e falar todas as funções aqui dele. E fora que a gente tem que fazer a caixa de a montagem dele ali também na bancada, é né? Mesmo. Olha gente, também veio o manual de instrução aqui. Ó. Veio o manual de instrução entendeu? aqui, top. Pra entender direitinho como é que funciona, como não funciona, como a gente como devemos instalar, entendeu? E nós vamos precisar mesmo. Agora vai tirando aí, meu bem, as trempa aí. Ah. Gente, eu já. Olha ah, e... Então, quem ainda não ativou o sininho, ativa o sininho aí, gente, pra você receber a notificação, que nós vamos fazer mais vídeo dele, tá? Nós vamos fazer o vídeo montando aqui na bancada, e nós também vamos fazer o vídeo é, mostrando mesmo detalhes, tá? Tintim por tintim do fogão. Hoje, só aqui gravando, mostrando aqui, na né, gente ele da caixa. Veja como que é lindo, cara, é vidro, vidro escuro, ó. Top. Ele vem com um selinho aqui que esse aqui é obrigatório, né, para equipamento. Só o forno elétrico que eu não que não vem com esse selo aqui. Eu não sei porquê. E eu pesquisei em todos os sites e forno elétrico não vem com esse selinho aqui. Tá vendo? É selinho A, é bem econômico, tá na categoria A, é 63% de eficiência aí nos queimadores. Então já é uma quantidade boa. E tem o um selo aqui, ó, da Mole tá vendo é, é realmente o produto original ó. então gente assim ó, olha só pelo que eu pesquisei né é... isso aqui é um esse, essa trempe aqui é ferro fundido tem uns que é aquele uma ah, fala João Fé. é ferro aço inox, aço inox entendeu esse que eu gostei por quê porque ele tem seis seis dentinhos né então ele não escorrega a panela do jeito que você coloca, ele fica, ele firma, entendeu? Olha só eu já mostrando aqui, já em tempo real, ó, pra você ver, hein? Isso aqui não faz fazer um vídeo completo quando ele estiver montadinho, já instalado, mas ó, como ele garra, ó, fica, ó, que uma beleza. Olha, é, gente, olha, tá bem garradinho, ó. Tá vendo? Nas pequenininhas, ó, não cai. Nós já amamos a mule, mule, o Miller como a galera gosta de falar na pronúncia né show de bola cada vez conquistando aqui a nossa família e estamos aí o próximo o próximo produto que a gente tá querendo trazer aqui para nossa casa é uma geladeira mas agora não sei se tem essa marca né mas vamos pesquisar primeiro então galera tá aqui o nosso produto né que eu falei o vídeo de hoje só foi apresentando nós abrindo a caixa aí para mostrar para vocês que chegou aqui zeradinho Produto aí, nós estamos muito felizes E eu espero que vocês gostem do vídeo Vai deixando like E outra coisa, gente Quando eu for usar ele E for limpar Aí eu vou mostrar pra vocês como é que limpe Como como é que eu vou fazer a minha comidinha nele aqui Entendeu? Pra vocês verem como é que a panela Fica manuseada aqui na trinque Entendeu? Que ele não Tem umas que, que, que, que diz... Assim, eu não sei, né? As pessoas falam que a panela escorrega, aquele negócio todo. Essa aqui não, ela firma mesmo, tá? Porque ela é meia áspera. As outras são bem lisinhas. Então, vão deixar no like, entendeu? Eu já comecei a gostar já do meu fofão dia das mães. é bem Então é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. E mais tarde, né? Ou amanhã, nós vamos fazer a instalação dele. Já e já se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sino de notificação, para vocês não perderem a notificação e acompanhar os demais vídeos. E vamos ficando por aqui, e para mais detalhes no próximo vídeo. Por enquanto, tchau, espero vocês.